Trouxe camisinha, né? Sempre. Ai, que garanto prevenido. É, é claro. Mas tem outras formas de prevenir da AIDS. Como você sabe? Se liga. Semana passada eu fui dar rolê com meu primo e o moleque me disse: Ontem à noite saí com carinho e pá. Mas não usei camisinha. Fiquei boladão. Mas aí eu fui no médico e ele me passou a PEP. E já tô tomando a parada. PEP? É, medicação pós-exposição. Tem que tomar até 72 horas após a transa. Porque você impede a infecção do HIV, sacou? Já é o tipo de tratamento. Voltando. <risos>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 Bom, com o tratamento a contagem de vírus fica tão baixa que reduz muita chance de eu passar HIV para você. Mas ó, camisinha sempre para prevenir contra outras DSTs, tá ligado? Da hora é isso. A prevenção tem várias, mas agora é só eu, você e a mais simples delas, a camisinha. Sempre.